pessoal tudo bem hoje vamos fazer mais um passo a passo tá bom vou fazer vasinho para pendurar então espero muito que vocês gostem de fazer a joaninha então para isso vamos precisar de uma vasilha assim nesse tamanho mas vocês vocês estar usando o tamanho que vocês quiserem tá bom aqui é só para fazer mesmo a base a estrutura uma bola de isopor que eu já cortei aqui ó e envolvi com arame e um pedaço de arame galvanizado dobrado em dois Ok? Aí aqui eu usei para fazer a massa, uma dessa de cimento peneirado, para uma também de areia peneirada. Tá bom? Aí vamos misturar, colocando água aos poucos, e eu volto para mostrar pra vocês como é que fica a consistência da massa, tá bom? Ó pessoal, fica assim ó, tá bom, a massa fala fala. Agora vamos encher aqui, ó. Aqui nós temos areia fina peneirada, tá bom? e úmida, vamos só colocar aqui, então aqui eu tenho água, cimento e cola, tá bom pessoal? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui ó, para unir a peça no fundo, tá bom? Agora aqui vamos fazer aquela massa de modelar. Pronto pessoal, agora vamos virar aqui ó, tá bom? Assim. com a massa vamos colocando aqui em cima Ó oh, pessoal, para fazer as asas, eu cortei assim um, um pedaço de papel em formato de gota. Para gente tá é, tirando o molde por aqui, cortando a asa, né? As duas asas. Então vamos espalhar massa aqui. fica assim ó Aí agora vamos fazer o furo da drenagem, tá bom? com o cabo do pincel Aí agora é só esperar por 24 horas essas peças secar na sombra pra gente montar, certo? ó pessoal, já secou aqui ó as peças Okay. E agora vamos tirar a areia daqui dentro de okay. oh, Pessoal, tudo ficou certo. Okay. E é água e cola um pouquinho de cimento. Que eu coloquei. a gente merecer aqui, ó. Aí aqui é massinha de cimento e areia, Tem que ficar assim. Pra gente poder chumbar a cabeça. E as águas, tá bom? Ó pessoal, acham bem Certo? Pescoço e as asas E agora nós vamos colocar aqui Dois totos. Fiz aqui, ó, duas bolinhas. Eu vou colocar uma do lado A outra do outro. e uma bolinha pequenininha vou colocar aqui para ser nariz da joaninha tá bom aí agora vamos esperar secar por 24 horas na sombra para a gente poder lixar impermeabilizar e pintar tá bom ó pessoal tem essa aqui seca tá bom agora só Ó oh, pessoal, aqui eu tenho tinta branca para a parede, aí eu vou colocar resina acrílica à base de água, duas colheres aqui dentro e vou misturar na tinta. Ó oh, pessoal, agora vamos pintar certo, eu vou dar mais uma dica a vocês, é, vocês façam dois furos, porque se um lugar, um lugar não der certo, o outro dá, tá bom? Aqui eu fiz com furadeira, isso foi o que eu fiz com vocês, e vamos pintar todos com tinta PVA, tinta para artesanato, mas vocês podem estar pintando com a tinta que tiver em casa, à disposição de vocês. pessoal a pintura ficou assim agora eu vou esperar secar para poder invernizar ou vocês podem estar passando também resina à base de água tá bom e até amanhã ó oh, pessoal finalizamos assim a nossa joaninha, nossos vasos de joaninha para pendurar Espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. E quem já gostou e não foi inscrito aqui no canal, aproveita se inscreve. É, deixa um joinha, um gostei. Aí. E também peço a vocês que compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês para convidar os amigos para conhecer o nosso trabalho aqui no canal. Tá bom? Um forte abraço e que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo!